Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou demonstrar uma aula de mini livro para vocês. Inicialmente, vocês deverão. Entrar no site minilivro.com e uma vez lá dentro, clique no link que dá acesso ao o livro, então minilivro.com. Aí vocês cliquem aqui, como montar o livro. Aí vai aparecer aqui dois arquivos, um e dois. Eu vou demonstrar primeiro este e depois esse. Então vamos lá. Vocês vão imprimir frente e verso na folha, cortar ao redor da folha, depois cortar em três, aí vão ter quatro tiras, uma elas, uma, duas, três e quatro em ordem. Uma em cima da outra, grampei e terá o um mini livro com tamanho de 3,5 centímetros por 5 de altura. Então vamos lá fazer o processo. Clique em cima do arquivo. Aqui está com 16 páginas. Aqui tem o site www.minheirro.com. Lá nas páginas você vai colocar esta numeração, você anota no papel e depois coloca lá. Então, basicamente é isto. E todos os direitos reservados pertencem a Fernando Leon Monteiro, feito em 2022. Obrigado. Vamos continuar. Então, você vem aqui e clica... Em salvar para o seu computador, você pode escolher 35. Ele vai copiar para o seu computador. Aí você vem aqui... Uma vez gerado o arquivo, você vem aqui no arquivo, coloca ele em 100% e ele está pronto para ser impresso. Então vamos lá imprimir o arquivo com as configurações do mini livro. Você vai aqui em arquivo. Vai imprimir, aí você configura aqui para múltiplo, personalizado, de 1 a 8, na horizontal, imprimir página, o borda, imprimir frente e verso, se você não tiver, imprima a primeira página, depois a segunda. Se tiver duplex no sentido de borda menor, retrato é e girar, parna automaticamente. Para não dar erro, é esta configuração. Aí você vem aqui e coloca esses números que eu vou dizer agora. 01, 16, 03, 14, 05, 12... 0,7, 10, 9, 8, 11, 0,6, 13, 0,4, 15 e 0,2. Pronto. Aí você pode dar um Ctrl C para marcá-los, para imprimir uma outra oportunidade, outro arquivo. Aí é só mandar gerar o arquivo. E agora é só imprimir. Então, como queremos demonstrar?